Vânia, trabalhadora da Casa Espírita Sei, do João de Assis Ceia essa casa bendita que nos recebe com muito amor, que nos ampara nos conforta nos momentos difíceis e que nos auxilia nas nossas reflexões da nossa melhora íntima o tema dessa noite vai ser a parábola do trigo e do joio. Então, vamos nesse momento, serenando os nossos corações, nos conectando com a espiritualidade que se encontra aqui, preparando essa casa desde as primeiras horas. Então, é importante que a gente fique muito calmo, muito tranquilo, buscando... Essa conexão, como eu já disse, para aproveitar de todas as benévolas possíveis desse momento. Então, assim, vamos serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, sentir a presença do nosso anjo guardião, esse nosso amigo de todas as horas que nos acompanhe, que nos acompanhe, que nos atue, sentindo a presença de toda a espiritualidade, os mentores dessa casa, e assim, mentalizamos a imagem de Maria de Nazaré, o seu manto azul de paz, que nós possamos nos sentir envolvidos pelo Seu amor e que ela possa nos ensinar a amar e perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente. Amparados pelo amor de Maria, chegamos diante do nosso Mestre Jesus. Que nesse momento nós possamos sentir Sua presença bem pertinho de nós. E nós agradecemos por estarmos aqui unidos em seu nome, por todo o seu ensinamento, por todo o seu direcionamento e assim chegamos diante de Deus, nosso Pai misericordioso, Criador de tudo e de todos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 Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E nos livre de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Como eu já disse, o tema da noite é a parábola do trigo e do joio. Essa parábola, ela se encontra no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Outra parábola propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, dormindo, porém, dos homens veio o seu inimigo e semeou o joio, no meio do trigo e partiu. Quando germinou o rão e produziu o fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se, os servos do Senhor da casa disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse, um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz, não, para que ao recolher o joio, não desaneis. Desenraiei junto com ele, o trigo. Deixar crescer ambos juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa, direis aos cefeiros. recolhei primeiro o joio e a tarde, em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Jesus ele falava por palavras, por parábolas, e ele teve muitas parábolas relacionadas assim, à agricultura da época, para que a humanidade naquele tempo entendesse o seu ensinamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 que fala Sede Perfeitos, esse capítulo é extremamente rico. Ele nos traz, um, de forma bem criteriosa, o que, que é o homem de bem, as características do homem perfeito, os bons espíritas. Mas eu, se, eu separei uma frase desse capítulo que vai ao encontro, que eu, no meu entendimento, logo que eu li, eu pensei e refleti sobre a parábola do joio, do trigo e do joio. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos a fim de cada um pese, judiciosamente, o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é a sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com ignorância, dos seus efeitos Então Conforme colocado aqui no Evangelho Deus criou os homens Para o bem E para isso Ele deu assim um instrumento Que faz com que cada um de nós Possamos aprender Que é o um livre-arbítrio então, através das nossas escolhas, a gente é, recebe aquilo que nós agimos dentro daquela escolha. Muitas vezes, numa escolha, nós colhemos os frutos de imediato frutos doces ou frutos amados. Mas também. Nós usamos do nosso livre-arbítrio em outras encarnações, nós estamos há milênios nesse aprendizado e algumas vezes o nosso livre-arbítrio de encarnações passadas, a gente vem colher em encarnações futuras. Porque a misericórdia de Deus é infinita e Ele entende que naquele momento eu ainda não estou preparado para uma dor necessária. Então, Jesus, no seu amor infinito, Ele trouxe os seus ensinamentos, Ele encarnou entre nós e trouxe através das parábolas, através das conversas que Ele tinha com os com seus discípulos, Todo se aprendizado E como foi colocado no Evangelho, nós não podemos negar a ignorância. E nós negamos por falta de conhecimento. O que parece é que nós estamos aí insistindo às vezes em erros desnecessários. No livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, Emmanuel, no capítulo 107... Ele fala sobre o joio Quando Jesus Recomendou o crescimento simultâneo Do joio e do trigo Não quis ser não Demonstrar a sublime Tolerância celeste No quadro das experiências da vida Então quando na parábola Jesus colocou Que deixasse crescer O joio e o trigo juntos Ele demonstrou aí a tolerância que ele tem com seus filhos. Ele permite que o joio cresça ao lado do trigo, para que ele possa, de alguma forma, se transformar nesse pensamento. Se nós formos pensar também, se nós sofremos algumas dores, algumas decepções, em dado momento, eu estava agindo como um joio eu não estava oferecendo nenhum fruto então se Jesus foi tolerante comigo eu também preciso ser tolerante com meu próximo porque se Jesus exemplificou esse crescimento do joio e do trigo juntos ele permite que entre nós nós possamos aprender também uns com os outros e a reflexão é essa, será que eu consigo ser tolerante com o erro do meu próximo? Será que eu consigo entender que naquele momento aquela determinada pessoa, ela ainda não tem a capacidade de discernir entre uma atitude correta ou não? Será que eu olho por benevolência que eu preciso, às vezes, tolerar para que esse meu irmão também possa vencer? E isso pensando em todas as esferas da nossa vida, né? Bem da nossa própria casa, no trabalho, amizades novas que, às vezes, esperar florescer nos ambientes que nós ocupamos será que a nossa tolerância ela é a mesma tolerância que Jesus exemplificou dizendo que o joio e o trigo podem crescer juntos o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem e nesse sentido o próprio mal Oriundo de, de, de paixões Menos dignas É pacientemente examinado o seu infinito amor Sem ser Destruído de por pronto Então Jesus ele, ele nos Exemplificou nessa parábola Tolerância E também está Nos exemplificando através do seu amor A paciência então, a paciência era também requisito para que essa convivência ela possa também me transformar e transformar o outro. Porque eu não posso me colocar na posição do trigo. Eu tenho que entender que, a, que se eu estou ainda numa luta diária para vencer minhas más tendências, eu também não posso acreditar que eu sou somente o trigo nessa situação. Importante considerar, portanto, que o joio não cresce por, por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória e no final do bem. Então Jesus, ele foi colocado aqui que ele não é negligente. Ele não deixa crescer o joio por negligência. Mas sim por esperança. O crescimento de todos. Porque, como nós já colocamos no início, né? Deus criou todos para o bem. Então. O que fica claro para nós é que não é por negligência, mas sim por otimismo, por tolerância, por paciência e por uma fé infinita nos seus filhos. Então, colocando também que quando nós convivemos de maneira muito próxima dentro do nosso lar, com os nossos filhos, uma convivência diária dentro do nosso trabalho... Essa parábola mostra também que eu não preciso ser passivo quanto ao erro do outro. Eu posso também intervir. Eu também posso intervir com amor, com afetividade, com a minha oração, com a minha vibração, para que esse irmão consiga enxergar a verdade de maneira mais clara. Alguma, em alguns momentos também, uma fala sincera, desde que nós estejamos capaz dessa fala, dessa fala sincera. Desde que a nossa sinceridade não esmoreça o nosso próximo, mas sim sinalize possibilidades de novos caminhos O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Então a espiritualidade, as falanges do bem, ela está aqui junto com toda a humanidade encarnada. Ela está ao nosso lado Quando nós iniciamos a nossa prece de elevação Nós Buscamos apoio E que nós possamos nos conectar Com o nosso anjo guardião Então, nós temos Alguém que vela, que vela por nós Não é a nossa babá Mas ele está ali, firme Em todos os momentos que nós necessitamos Será que que eu estou aberto para sentir a intuição e os bons conselhos da espiritualidade? Será que quando eu chego em casa, no final do dia, e eu vou fazer minha prece antes de dormir, para que eu me sintonize com a espiritualidade de luz, para que eu tenha um, um sono que realmente me repasse, será que eu consigo pensar assim? Hoje eu poderia ter agido de forma diferente. Para que nesse momento de reflexão, o meu anjo guardião consiga me incluir e me mostrar aí algum caminho que eu possa tomar, que faça com que eu avance, que eu realmente melhore meu padrão puritório, que eu. Perceba as minhas fragilidades. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se modificam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada, para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza, essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Então veja bem, o trigo e o joio crescendo junto e Jesus coloca que filtros amorosos são oferecidos para toda a humanidade. O que seriam esses filtros amorosos? A chegada de um filho, uma nova amizade, um emprego novo, algum fato corriqueiro da nossa vida que nos transforma. A chegada de um neto. Então, a misericórdia de Deus, ela sim. Está enviando esses filtros amorosos. Será que nós temos a sensibilidade suficiente. Para pre... perceber essa chegada. E sermos gratos. Que usa as afeições novas. Situações diferentes. Estímulos inesperados. Ou responsabilidades externas. Que falham ao coração. Entretanto se chega a época da ceifa depois do tempo de expectativa e observação faça então necessária a iluminação do joio em olhos então, neste momento é, nós somos ainda um planeta de provas e expiação mas a espiritualidade e o evangelho está sinalizando nós estamos entrando em processo de regeneração. Desde que a humanidade não caia novamente. Então, essa parábola, ela traz esse viés também. Deus, através do nosso governador planetário, deu todas as oportunidades e ainda dá para a humanidade. Ela deu todas as possibilidades Quantas encarnações Nós estamos aqui Numa luta Diária Para nos tornarmos melhores Estamos aqui hoje Refletindo sobre a palavra de Jesus Oportunidade única na vida Nas nossas vidas Então é um momento que com a misericórdia de Deus nós estamos buscando novos aprendizados. Só que nós sabemos que ainda nós estamos vivendo hoje um momento difícil, a invasão da Rússia, na Ucrânia, mas se nós formos observarmos, toda a humanidade está completamente consternada com essa atitude violenta. Então nós percebemos que realmente nós avançamos. A humanidade avançou. O número de pessoas que está vibrando para que isso termine bem, que se insere as mortes, que a paz prevaleça, isso faz com que toda a esperança que Jesus depositou em nós, gerou de alguma forma bons frutos. Então, esse momento de regeneração planetária é colocado aqui também por Emmanuel, que a colheita uh, não é igual para todas as sementes na terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada hora e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de do um nauf... do naufrágio inexorável. Estamos ainda no final de uma pandemia, ela está aqui e estamos vivendo um momento tão difícil como esse. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Em, ou em, em vista de um joio ser atado aos bolhos, uma dor nunca vem sozinha. Se não aprendemos pelo amor, precisamos aprender pela dor e o que me tocou muito também nessa parada é que não sejamos nós os que não sejamos nós que arranquemos o joio que nós consigamos nos avaliar e sim acabar com as nossas más tendências. isso sim nós temos que arrancar, arrancar de nós mas que o nosso olhar tolerante do nosso olhar, otimista do nosso olhar esperançoso, com todos que estão à nossa volta, ele prevaleça sempre. E assim, o um, um coração repleto de esperança que o melhor aconteça, que a paz se restabeleça, eu convido a todos a fechar os olhos. Nosso Mestre Jesus Esse nosso irmão Que nos trouxe tantos aprendizados Que nos mostrou o caminho Que nos dá O caminho a ser seguido Que nós possamos estar abertos Para todo o seu otimismo Para toda a sua tolerância Que nós possamos Através da nossa Reflexão nos transformarmos, nos melhorarmos. Que essa luz de misericórdia nos envolva a todos nesse momento. E que essa luz se expanda por todas as ruas da nossa cidade, por todo o nosso estado, por todo o nosso país, por todos os países. seus emissários de amor de paz em todas as negociações que os corações dos governantes sejam envolvidos por esse amor e que eles possam ser incluídos pela espiritualidade e que as nossas vibrações possam fortalecer todos os vibração nesse momento possa enviar luzes que envolvam todo o nosso planeta em muito amor e muita luz e que possamos estar aqui na próxima semana para refletir juntos sobre as palavras do Mestre que assim seja, graças a Deus graças a Jesus